Um lugar que tem pedra. Uma mangueira d'água aqui, ó. Que joga a água ali para cima. Fica na beira da estrada. Esse do rizinho aí, cordinhas é dessa aqui do, do meio do mato aí em cima. é um lugar bonito. Muito bonito. fechado aqui de mata em cima dele ali está o nosso amigo Edson ali que está tentando dar uma primeira uma bateada com a mão mas o lugar promete alguma coisa é um lugar bonito muito muito legal então é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 É uma pedreira que desce e para cima ali também uma outra pedreira no, no meio do pasto é um lugar interessante fazer um vídeo em curto mostrando mais aqui mesmo a, a paisagem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 aqui é onde ele desce aqui ó onde ele desemboca na pedreira daqui dessa pontinha e aqui daqui para baixo uns dois três quilômetros é só pedra então ele desce para essa pedralhada abaixo então pode ser que, que algum cascai nós vamos fazer uma boteadinha de mão aqui para nós ter uma ideia aqui do material isso vai nesse cascaio grosso ali ó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 carvão uh, duro minha mão chuvou tudo dela citrino treinho hum que bonitinho esse eu vou ter é que hum? mostra aí a citrina olha coisa mais linda vamos ver é um citrininha hum. existiça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 aqui a parte de cima aqui, é, é mais propícia do que lá embora uh -uh. vou eu ver. Aí, ó. Olha, tá melhorando, rapaz. Uh -uh. Vai, isso tá aparecendo alguma coisa, hein, rapaz. Uh hum. Oi, pedrinha. Outro aqui, vai Não, peraí, deixa eu ver essa pedra aqui, direito aqui.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 Ferragem, tem ferragem no meio. Cigarrão na boca, hein? Traz a mais pra perto da câmera, aqui, deixa eu ver. Aí, para aí. Isso, pode tirar, pode. Aí, ó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 Vamos ver aqui o que está vindo. Aqui é uma pedrinha bonitinha. É uma pedrinha com tom de azulado. Rapaz, e essa pedrinha tá. Vê que material que é ela, mas está com um tom muito bonito. Pega essa pedra Ele nem tudo que pode estar pegando, né? Hein? tudo que tá pegando, vai pegar tudo Mas, de pedra, a pedra. É? Olha a pontinha dessa pedra Vai? É? a pontinha dela Pontinha do corte uhum. é, A coluna tá ruim vai doendo, né? Cada chique está doendo é, mas você tá, você tá de um jeito muito ruim aí. um pôr sozinho né? na ponta do outro. Tá? É. É que é bonito. Eu tô querendo ir ali, ó. Olha essas umão, é tá eu quero ir, preto, tá ir. preto eu quero hein. Tem um outro. Vai... É ali que eu vou. Nossa, é aqui que eu quero ir. Aqui, ó. O meu irmão tem mais pesado que o outro. Ele para no, no topo, o olho também para de lá lá atrás. Opa. Você lembra isso aqui? Não. Tu me lembra? Ah. Aqui ó, essa pedra aqui, a, o poço era, era desde aqui ó, até lá, que dava aqui ó. Ah, era fundo? É. Oh, oh, aí, a turma do milagre vinha nadar aqui, mas vinha mais é por causa do poço. E aí, você é, mergulhava aqui ó, mergulhava que você ia falar lá em cima. Aí. Água limpinha, limpinha, pois sujou, aí ah, acabou é a felicidade do povo. Olha ah, isso encheu é de areia. Encheu é, é, é de areia. Acabou tá a água, né? Eu peguei o peguei um chão de areia um, e peguei o abelho de lugar. Ali, ó. Assim de arma, rodar e tá nessa parte preta. Essas coisas aí vai mais pra essa parte mais preta aí. Tudo pode ferro.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 Vem amarelo, um uma amostrada aqui na paisagem para que acima. Não não isso não escapa, não. Mudinho, ah, cuidado. É só uma pedrinha bonitinha. Agora, cara, já vamos já encerrar?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 olha a aí. que ela é. Deixa eu ver. É aqui, Ó. É no sol ela é. Aí, ó. Ó. Ó. Ó. a Ó. Ó. Ó. ela Ó. Ó. Ó. é Ó. Ó. Ó. Ó. Ó. Ó. Ó.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 e hoje nós vamos fazer um vídeo aqui, nós estamos aqui numa mata, numa região de Minas, e é um lugar novo, hoje nós estamos fazendo pesquisa nessa fazenda, então a gente vai fazer uns testes aqui também para diamante e vamos fazer um outro teste aí em cima também com uns veios de ouro. Daí aí o meu amigo Edson, então, é. Eu, ali, aqui baixo, acho sabe? O rapaz entrou aqui na mata aqui, achou um rego, um, um corguinho d'água aqui, uma, uma parte aqui, nós vamos fazer um testinho nele. Não vai passar água. Não vai passar água. Mas não, você vai ter que descer mais naquela parte mais fundo ali, ó. Vai no que da E ela encheu. Encheu pra caralho. Vai no pé daquela arginha lá, que lá tem mais água. Vai pra pazinha. Vai? Faz meu nome não. Faz meu nome não. Ah, não pode. É onde? Vai lá. Vai no pé da arginha lá que dá. Lá tem mais água lá, dá pra pegar mesmo. Não tem. Não, mas tem que abrir a que abrir valeta. Que valeta aqui ó no pé da coisa aqui ó olha esse banco aí ó hoje então, nós estamos aqui nessa região e nós vamos fazer uns testes aqui para diamante e também vai fazer um teste também para ouro Tem que abrir um buraco, abre um buraco mais fundo que cabe bater aí embaixo. passar a vida de garimpeiro não hein Eu acho que já dá não dá não? joga a bateria aí dentro pra ver se já cobria a peneira a vantagem desse teste aí que é o seguinte, essas essa peneiras agora nós já vê o que que dá nessa nesse, no cascaio. conforme o que tiver no cascaio, nós já sabe agora também tem um detalhe também, se eu quiser achar o diamante também, é só eu usar as varetas, eu já sei se tem diamante ou não tem, não daria nem o trabalho de, de você passar na, na peneira e também só que esse teste aqui a vantagem dele é que você faz dois testes num um para diamante e outro para ouro, tudo junto. Então é onde nós faz ele. Faz porque... Assim você já, já usa a bateia já e já vê se tem algum pó de ouro. bonito dentro da mata Alguma coisa aparecendo aí nessa aí? Mano, passa mais pra perto. Dá uma olhada aí. Deixa eu passar pra cá. O tem aqui, ó. Vai dar uma olhada nesses aí. Tem uh, cuidado. Essa aqui já criou mais um pouco. Uhum. Mas nada brilhando não, né? Deixa eu aí. Ele gruda no buraquinho da peneira, acaba não vendo também. Vou pegar coia, folhas. Não está saindo? Não, tá nem tão achando escuro. escuro. Não está dando para peneirar bem, né? Não. Dá mais, estregado na mão em cima para tirar esse folho Dá uma batida nela, vê se ela abre o fundo, pra juntar se juntar e ver se tem alguma ferroja. Isso, junta ele no meio, põe e bate o assim, fundo, ó. Aí, aí, para aí. Vamos eu sei tudo. tudo bom, tá o que Vamos lá, vamos lá, bom. tá doido tua cama eu tô caçando com ela tá doido deixa eu ver a minha ah, é boa essa câmera aí você tá doido aí demais então rapaz tá difícil onde a rapaz Eu vou até a hora, para A velocidade tremenda Não, tá muito aberta Tem um trem diferente aí? Ela pra cima eu vou deixar ela assim então, um, um, um toque de uma pedrinha verde ali ó então eu também vi, vi um de cá também é por isso que eu falei que eu comecei a falar pra você que eu tenho que levar essa pinheira para rir mais ou menos por aqui também tem uma bastante coisa Deixar ela, que eu vou levar ela pra cima. Porque lá no... aí que você sai lá no... lá tem lupa. Olha. Aí você usa lupa. Olha essa daqui, olha aí. essa aqui virou um pouco, olha. Agora é a essa aqui não vai ter nem jeito de olhar. Essa aqui é a batéia. Olha a batéia. Vem aqui. Vem aqui. roda a bateia. Vamos tirar essa areia de dentro dela um pouco. Vai, vai rodando e tirando na areia. A água entra de um lado e sai do outro. Vai, pode rodar mesmo. Vai rodando que vai saindo terra daí. Dá uma mexida com a mão dentro. Confiar ela. Aqui, não está encerrando direito. Olha aí um. Dá um cortezinho com... Tá com um. O negócio bater ela para cima. Mas tá com risquinha amarelo nele. Mas então, é. Interessante. Mas não está dando para ver se não boi. Olha lá, ó. É, na câmera, você vai põe na câmera, você vê. Pois é. O oh. lá pro lado dali, ali as fracunda. Hã? Onde levantar o sol, leva, leva primeiro não levantar o sol lá. Ah, não. Depois nós tá tira ela pra ali, ó. É só aquela lá, essa aqui não vai ter como tirar. Deixa eu ver como é que tá aí. Eu vou ter que encerrar esse vídeo. Vai porque você tem que rodar, não sai areia se você não rodar estranho. Não entra água, sai água, onde sai a água, sai areia junto. Não você não chega no fundo, se bater mas nem que você Vai mexendo ela com a mão, com o modo de pesado descer para baixo. Mexe ela, mexe com a mão agora. Quando você mexe ela assim, o que tem de pesado vai tudo para o fundo. dela de novo. Já viu aquelas baianas lá rodando aqueles pineirões lá de café? Aí, ela vai saindo. Opa, assim não, é rodado. Você esquece que um lado entra água e o outro sai. Roda ela, entra água sai água. Vai dar uma mexida nele de novo. Um pode de ferro. Tira esse terrão de dentro. Vai dar pó de ferro. Mas é o pó de ferro que eu quero. Hein? Oh, que eu que cara. Sabia? Eu sabia que meu mãe. Ai, ai, ai! Eu sabia que eu o pó pode virar dela. Eu sabia. Você acha que eu vou querer areia? Pode ferro é aonde está o. Se tiver o ouro está junto. O ouro e o pó de ferro tem o mesmo peso. se dá algum vestígio do, do amarelinho né e é interessante às vezes aonde tem um veio não dá ouro em cima a veio porque quando ele, ele afundou ele afundou lá e depois a outra terra veio e cobriu por cima então fica Cara, se não entrar água, como é que vai sair? Hã? uma mão você baixa, a outra você levanta é. não você fica dançando ela só em cima da água aí você vai jogar até o ouro fora Pode ser aqui, que hum? eu levar pra cima? Deixa eu dar uma olhada aqui. Mas... eu trabalho ainda. Mas lá em cima vai dar pra não mexer o doce melhor. Tranquilo, que a gente já. Rapaz, parece que eu tô percebendo alguma coisa amarela aqui. Dá mais uma, uma bateadinha nela. Não, vai devagar. Pega, pega a água de um lado e vai soltando do outro Mexe ela, mexe a mão no meio dessa areia. E agora a areia sobe, pode ferro desce. Eu não sei mexer com você não, Zé né? Luiz. Aí velho era pra ter aprendido a tempo, Eu é tempo aprendendo. que você anda junto aí. Eu tô aprendendo ainda, quem faz as coisas é você, lembra disso? Não, entra água, assim não sai areia, não, meu pai. Quer ver? Segura o segredo. Pega as, igual eu tô pegando ele aqui, Isso relar na cama e desvio. aqui, ó. Eu sabia que eu. Eu sabia que eu. Aqui, ó, jacaré, ó. Ó, ó, sabia que eu. Estou falando. Você já sabe aqui eu, eu já tem experiência, faz tempo, não. Começando a pegar experiência agora com a bateria. Hã? Eu tô pegando experiência agora. Entendeu? Você vai tá vendo a diferença? Rapidinho. Já viu onde a, a, a bateria dança? Não. Olha lá, ó. ó diferença pega, filho. foi embora. Que bom Parei, gente. Por que, que você não boa, Torei? Parei, por burro, pô. pô. a gente lá pega aquelas magnetitas lá também tá, né? daqui eu tô vendo o brilho hein? também tô vendo parece que tem uma coisa assim acho que eu tô animando no lugar né ela essa merda parece que é vesti é uma coisa é assim Peraí, deixa eu tirar Vou entrar pra cima pra fazer mais feito. Olha aí, Não Vai lá no... No rio de lá. É vai lá, Ela não vai achar o produto. Eu tô falando que você bateu aqui. Eu fiz um vidinho que eu achei esse coneguinho que eu achei interessante, viu? Eu achei interessante. por isso que eu chamei o Zé pra baixo. que eu venho em casa, eu pra você ver. É bom mostrar, né? Deixa eu pôr... Um Não, mais. segura aqui. Oh, tem, tem. Uma coisa eu segura. segura, eu vou... Tem umas coisas brilhantes. Tem umas coisas brilhantes, Tem umas coisas brilhantes, Aqui, ah, ó. Aqui, Eu vou ter que encerrar esse vídeo. Olha ah. lá. Tem uma coisa brilhante. Só que a lantenha deu pra ver. Aqui, eu Pô, vendo aqui. Põe um lá. reflexo da antena. É, é, pra bom, eu vou, eu vou ter que encerrar esse vídeo, porque ele tá ficando muito longo depois se tiver ouro aqui nós mostra no outro vídeo e um bom dia de maurício malcoca até o próximo vídeo